Este projeto que nós vamos apresentar é um projeto que já existe desde 2014 em óbitos. É o projeto My Machine. Começo por agradecer aos nossos parceiros. Também agradecer àqueles que vieram para conhecer o projeto e que podem ser, sem dúvida, os possíveis parceiros. Seria uma mais-valia para este projeto. Porque esta construção da educação é de uma comunidade. E trabalhar em comunidade é precisar de todos. Portanto, ninguém vai ficar de fora e o não ficar de fora Uh, torna os projetos muito mais uh, fortes, torna os projetos de todos e inclui-nos a todos nas dinâmicas. Este projeto começou na Bélgica, já existe em vários países, em Portugal começou em óbito em 2014, nas escolas de Óbites. Acontece que, após o primeiro ano, já não há mais contacto com este projeto. E o projeto em si é tão forte que eu, na minha opinião pessoal e enquanto professora, partilhei isto quando vim para a educação com a Ana Sofia, que achava que o projeto era muito bom para que ficasse resumido às turmas do primeiro ano e ficasse por aqui. Este espaço serve para isso mesmo, para nós o abrirmos à comunidade, abrirmos às outras turmas, portanto, passam pelo primeiro ano, mas pode-se dar continuidade, Uh, vai ser um espaço que também vai ter aqui oficinas, workshops. Já teve aberto no FOG, por exemplo, e a vinda também de famílias é aquilo onde nós queremos chegar. A cirurgia referiu muito bem uma máquina, uma rede mundial, já está nestes países todos. O projeto foi reconhecido pelas Nações Unidas logo no início da sua criação e tem sido reconhecido pela Fundação André, que é uma organização mundial com sede na Finlândia como uma das metodologias mais inovadoras ao nível da, da educação e ele acabou também de receber este prémio na, na semana passada. Como é que ele funciona? Ele funciona ao longo do ano nativo na, com uma metodologia própria, que é a metodologia das três etapas, a ideia, o design e a construção. É um modelo único, ou um projeto único, porque ele trabalha a verticalidade dos ciclos ou dos níveis de ensino, ou seja, começa desde o pré-escolar, o ensino básico, e vai até o ensino universitário. Começa com a ideia, portanto nós pedimos às crianças do, do ensino básico para terem uma ideia de uma máquina de sonho. Portanto, esse é o primeiro exercício. Depois já temos os alunos do ensino universitário que vão estar nas escolas do primeiro ciclo, já com os alunos, para validar essa ideia da máquina. Depois, os alunos de EASAD, no nosso caso, em óbitos estão de EASAD, portanto, os alunos da universidade levam o desenho da criança para a universidade e traduzem esse desenho num desenho técnico. Fazem uma espécie de um caderno de cargos, com dimensões, materiais, medidas, sempre já em articulação com os alunos do ensino secundário profissional, que são eles que vão construir. Aqui, o bonito deste projeto é a comunicação de todos, a comunicação de crianças que são muito exigentes na sua ideia inicial e, portanto, se elas idealizaram aquela máquina, nós temos que ser capazes de a concretizar daquela forma e, portanto, há sempre esta negociação e esta comunicação entre todos, entre crianças, entre alunos da Universidade, entre estudantes do curso profissional, muito importante.